Oi, pessoal, beleza? Aqui é o Sr. Tchê trazendo mais um vídeo para o canal. Ou seja, todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Galera, hoje eu trago para vocês um novo DDTank, Tank. Esse DDTank aqui é novo, mano, foi atualizado. Daí eu decidi trazer para vocês. Ele entrou em manutenção e atualizou. Então, vamos lá, né, para mostrar esse DDTank para vocês. Se você for novo aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho de notificação e não se esquece de deixar o seu like, que é muito importante para estar divulgando esses vídeos para a Pro, os amigos seus ou para outras pessoas. Então, deixa o like. E se tiver condição, se torne um membro, porque é muito importante para poder ajudar na qualidade do canal. Daqui a um tempo vai sair vídeo aí de especial de 4K, então eu espero o apoio de vocês, tudo bem? Então, vamos que vamos aqui. Eu quero mostrar minha continha antes de começar o vídeo, porque eu dei uma atualizada nela aqui. Ah, daí eu também já vou comentar com vocês aqui. <cười> minha continha tá aqui, mano, ó, com roupa do Demo, é, Demo Ouro. E também tá com as coisinhas aqui, galera. Ó, tá com esse aqui, livro do dem é, Demônio, né, mano? se escudo do demônio também. Esse escolar aqui, ó. Ó, o ser do de Demônio. Também tem que ver anel do Poseidon. Mano, a continha tá bonita. Olha os atributos nela. Muito top, mano. Na moral, isso é VIP, beleza, galera? Peguei essas coisas. Falta só o chapéuzinho, mas tem como um que consigo também. O link tá na descrição pra você vir jogar. Ah, e vamos lá, né? Eu quero bater uma meta de. É, vamos ver se a gente consegue. Eu vou pôr uma meta de 50 bytes aqui. Pra gente bater. Eu tô com 40 milhões de cupom para sortear para vocês. Que eu tô fazendo live aí sorteando os cupom. Pra quem não tá assistindo, assiste, mano. E pra quem é membro, eu sorteei 10k de cupom lá. Os caras já que ver. dois já ganharam tá jogando aí. Negada safada. Mas beleza, ó, também ganhei os equipamentos aqui do pet. Ganhei não, né? Dropei aí, pra vocês. Bem difícil mesmo. Ó, equipamento raro mano. De dropar. ó dizer, Dá uma olhada, mano. Dá uma olhada. os atributos do bagulho. Beleza. Né? Só que hoje ainda consigo colocar aqui meu pet nível 38. Tá um custo para o aí pro é, nível 40 E mano, aqui os cupons batalha É tipo assim, às vezes você ganha 25k Varia, sabe? Quando você tá em vitória Mas por derrota também varia Às vezes você ganha é, 5k Às vezes você ganha 10k pro derrota Tá é variando, entendeu? Então se você quiser entrar Tá aí, tiver na quarentena sem fazer nada foi tá errado, é nível 39 Que a gente vai ocupar. Tá aí na quarentena sem fazer nada quer entrar no servidor o link tá na descrição amigo se quiser jogar junto comigo aqui tamo aí jogando sempre a galera quer ver até falou nossa tietiago pelo menos um de tem que ter tempo que tá focado e eu falei, é né que pelo menos um nós tem que focar mas enfim vamos lá ó aqui galera é porque não atualiza certinho sabe mano ó mas tem muita gente jogando aqui não parece muito assim não mas se eu entrar na sociedade ó vou entrar aqui ó o eu vem aqui a associação. É porque o horário que eu tô gravando. Eu, eu não acho que não tem muita gente. Então lembrando, mano. Joga galera. Porque vai ter um sorteio de 40 milhões de cupom, mano. Olha que absurdo, galera. Na moral. Vocês vão curtir demais, mano. Porque eu fiz sorteio de 5kk. Um sorteio aí, quer ver, variado, mano. Ixi, mano, você não vai conseguir não. E essa arma minha que eu tô, galera, eles vão arrumar, porque ela tá meio bugatinha, sabe? Vocês vão ver aí. A hora que eu, eu tô tirando PVP aqui E o ZT aqui é novo e Isso que eu tenho pra dizer, se você quiser entrar Tá aí na descrição Minha continha tá muito top, mano, na moral Olha os atributos desse, desse escudo, mano O atributo é muito apelão, fi Já ativa esse escudinho aqui, ó E aqui a gente já manda no... vai 70, ó Ixi, aqui era 65 Ou 63 Manda no meio que eu acho que já deve acertar. Mas vamos que vamos, eu quero ver muito like aqui, hein, mano. Se tiver muito like, já vai ter a live amanhã pra vocês a partir das 7 horas. E o mano já veio como Daquele naipe, Meu hum, parceiro, mas eu vou te falar um negócio. Não pique que eu tô aqui, senão não pega o tietinho, não. Fala um negócio. Ó. É porque galera, ó. Tá vendo? A arma que vem, te dá um tiro, ela vai pra baixo, entendeu? <risos> Ixi cara, eu vou morrer Eu sei que não vou matar mesmo, prefiro morrer Calma filhote, eu vou realizar seu desejo aí São desejos que você tem íntimo Vamos ver se eu consigo Hum, 85 Comprou, foi? Foi. Tô rico. Olha, ah, os Ó, oh, 26 mil de cupom mano. O batalha. Tá dando cupom Se você ganhar, pico, tá fofo. Dá pra ficar mais forte que eu nessa tributo. Lembrando bem que vocês roupa que é VIP, mas tem roupa e também pega nas instâncias, beleza, galera? Ó, quando dá um bugzinho assim nas cartas, o que você faz? Vem cá, ó. É que eu aqui. Aí, ó. Vai abrir a carta. Ó Que bom, mano. A gente vai tirar mais PVP aqui. Tô mostrando pra vocês também como que é o servidor. Tem muita coisa aí, ó. Os caras fica pira na costa do Tietchan. Nossa, que absurdo. Tietchan, tchet é pelão, bonitão, gostosão. Meu Deus, papai, pode me chamar que a gente tá com bad nice, nice and very good. Fio, se você não mandar tatu, Tietchan vai te arrombar <risos> É isso que eu tenho pra avisar Carai, Titi! Tô oh, rec, mano Salve aí, ó! salve pro Fumando Eita Vou sair no próximo vídeo Tamo junto, mano Ó, vamos ver se eu já consigo matar ele aqui Crique. Minha arma que vê, minha arma é doida mesmo, atravessa blocos. Não falei pra esse, que para ficar bonito no vídeo. O cara vai fazer uma cagada dessa. Não foi pra esse, esquece. Tamo junto, mano. E aí, galera, ó, tá vendo que o servidor tá bom de jogar, mano? Só depende de você, entrando aí no micro que tá na descrição. Vamos bombar esse servidor, que eu quero ver muita gente jogando. Muito curtinhozinho aqui da GNAE, Bonitão. Que bom, filho. Tirar mais um PVP aqui. dá uns 10 minutinhos de vídeo, já Tá bom sei galera, vamos ver se a gente consegue pegar mais alguém aqui no PVP. Não consegui, é esse o vídeo, né? Espero que vocês tenham gostado, né, mano? Vem cá para fazer esse videozinho aqui, postar aí pra vocês, porque a galera tá pedindo. Daí eu falei, ah, vou fazer um videozinho mostrando os novos itens que tem aí, tudo, né, mano? Tudo certinho. Eu acho que eu não vai encontrar mais ninguém, né? Vai ser isso, mano. E galera, tá tudo nas distâncias, mano. Tô aqui nessa sociedade, se você quiser entrar junto comigo aqui, ó. Tô aqui nessa sociedade aqui, galera. Entra aí porque ela tá brava. Tá brava. Basicamente é isso o vídeo, espero que vocês tenham gostado, se você assistiu até agora, deixa seu like, se inscreve no canal se for novo, ativa o sininho de notificação, se torna um membro se você tiver condição financeira para poder apoiar o canal, tamo junto, até o próximo vídeo, um abraço do senhor Tietchan e não se esquece de deixar o like, A meta desse vídeo são 100 likes, beleza? Então é nóis!